Aqui estamos nós de volta. Pode deixar. Gravando vídeo para vocês na nossa nova temporada. Depois de não sei quantos milhões de anos, hoje a gente está aqui para responder perguntas que vocês querem saber sobre o nosso relacionamento, porque não tem nada melhor do que saber da vida dos outros, né? Então. Quanto mais aproveitando esse período de namorados Tô até gravando com chiclete na boca. Manda lá, eu nem ah. sei as perguntas. Ô, gente, vai vindo, vou respondendo. Quem propôs a relação não logânica que contar a história? Então, né, minha gente? Antes mesmo da gente ser um casal, a gente já conversava sobre esse tema. E aí, às vezes, eu mandava algum vídeo, algum documentário pra ele, pergunta o que ele achava e tudo mais, e... Por causa dessas perguntas, eu deixava que eu estava entendendo, mas nem era isso, né? Era só para poder ver se existia alguém no planeta que entendia o que se passava pela minha cabeça. E aí, acabou, quando a gente começou a se relacionar, entramos na monogamia sem fazer qualquer acordo de monogamia, simplesmente conseguindo o barco. E aí eu conheci uma pessoa, arriei os quatro pneus e a partir disso eu falei assim, olha... Vamos ver, a... vamos voltar àquela conversa ali de uma configuração diferente para essa relação. Detalhe, ela falou para mim assim, ó, eu quero aproveitar esse momento que não existe nenhuma outra pessoa, porque eu não quero fazer isso quando eu já estiver interessado em alguém. Treta não. pura, hein? Não somos perfeitos, né, minha gente? A gente usa as ferramentas que tem na época, eu achei que seria mais seguro dessa forma. Um leio engano, mas esse não é um vídeo para isso não. O vídeo da Preta vai ser outro vídeo que a gente vai contar pra vocês as top pretas. Vamos na próxima. Quem é mais ciumento, Marra? Chou, é mais ciumento. E aí vou aproveitar essa e já perguntar se é verdade que Satan não sente ciúme. É, né? <risos> essa carinha linda. Não é bem assim não, viu gente? E eu descobri isso recentemente. <risos> A ah. dela, né? Aí de repente eu olhei assim, eu falei, sério? A Seta tá com ciúme, com um chorinho, com um crisezinha? Como assim, Santa Flor? A questão, meu povo, é que eu gosto das minhas coisas claras, límpidas, inodoras. insípidas Exatamente. E aí, quando a parada não tá clara para mim, eu me incomodo. Mas assim, nem me incomodo. a questão não é nem me incomodar dele se relacionar com ninguém, não é a parada da perda do território, mas eu dei o meu show da Xuxa, obviamente, plena, educada, falando na primeira pessoa, mas depois eu já tava de boa e depois eu pensei assim, eu falei, véi, eu não vou deixar isso me parar, não, porque o ciúme já tá aqui há algum tempo, a insegurança já tá aqui há algum tempo, eu que tenho que resolver esse bagulho, então terapia, terapia. Manda a próxima. Vocês podem se relacionar afetivamente ou é apenas sexo? A gente gosta, ó, é de lovezinho, esse negócio de só sexo, acho que não é, não é pra gente não Eu já falei gostado assim, que eu não saio de casa para me relacionar sexualmente com alguém Que depois do sexo eu não queira ficar do ladinho, ó, deixar deitado de conchinhas Ah, eu gosto de conversar, gente, meu negócio é o flerte, a troca de mensagens É o as conversas. Como diz aqui na Bahia, o frete, as conversas indo pro sentido, eu gosto disso e também quero, né? Viu a Netflix, recebeu uma pizza, <risos> né? Fazendo, recebendo massagem no meu pé, essas coisas. Vamos é próxima. Vocês podem se envolver com pessoas conhecidas? Já, já discutiu sobre isso? Não, antigamente eu tinha, logo no início, uma lista de pessoas que eu tinha um certo vínculo. Mas hoje eu não tenho, ele é um livre para se relacionar com quem ele quiser. Mas... Para eu aceitar na minha bela casa, na minha bela vida, e para que a pessoa desfrute da minha bela companhia, eu preciso gostar dela, né? Ele pode se relacionar com quem ele quiser, da porta para fora, mas para entrar na minha casa, na minha vida, eu tenho que simpatizar. Vocês contam quando se envolve com outra pessoa? Como é que não conta se a agenda é toda, toda compartilhada, praticamente? E Principalmente agora, depois da pandemia, que é a SATA é o tempo todo Trabalhando online, é orgástica, é atendimento com psicoterapia, é a produção das atividades do Tantra Amor. Então, assim, é meio que inevitável a gente acabar contando, comentando, que a gente vai sair com alguma outra pessoa. Essa cor aqui que vocês estão vendo não é a tua, não é a falta de sol, não é? Também... <risos> ah, e vocês já traíram? Agora é pronto, <risos> Ai, chega, Agora, peraí, primeiro a gente tem que definir o que é traição, né? Porque assim, de alguma forma, o que ela trouxe quando ela queria o relacionamento aberto, dizendo que não existia ninguém, e, e já existia alguém ali que ela tinha dado o match no Tinder, que ela já estava papiando. Sim, deve patrocina, que eu sou levantadora de bandeira de vocês. Isso não é traição, não? Ah, Jorge, fale! não porém assim, quando a gente ainda não. Tinha estabelecido que o acordo era um relacionamento não monogâmico. Um eu saí com uma pessoa. Só uma, não? Eu saí algumas vezes com uma pessoa. Só uma, ela quer saber. <risos> a gente não tá aqui para responder Ai, a de viu? vocês? É nada mais que a A pergunta é: se já ou não? Ah. Já? Sim, sim. Ah. Eu só contei isso muito tempo depois para ela depois de dar o show da Xuxa do cara do Tinda, viu? Porque ela, ela, é show da Xuxa foi ele mesmo, a Xuxa ela tá me, perdendo. Ela me perdoou. Eu não perdoei nada, meus amores. Eu não tenho que perdoar nada, porque cada um é responsável pelo que faz. Simplesmente. Não cabe a mim perdoar ninguém. Sexo é com camisinha, a gente não. Desde a primeira vez, a gente foi completamente responsável. O nosso método contraceptivo é confiando na existência, mas com outras pessoas sim, com preservativa. Isso é, isso é motivo de traição. É, isso aí pra gente é traição dentro da nossa relação. Só não me pergunte se eu já traí. Brincadeira, Cara, brincadeira. Ah, seu Palhacita. Vocês se masturba mesmo sendo casados? Ela vai na ela... minha uhum. E sim, né? tem hora que ela não tá querendo o processo e aí passa um tempo maior ali, sabe, na caverna dela. Eu preciso recorrer a masturbação consciente trazendo movimentos diferentes exercitando tudo que a gente sabe aqueles movimentos e quem já fez um curso de massagem tá expert é, como é que funciona a relação monogâmica de você funcionando né assim no dia a dia caminhando refazendo acordos entrando em desconfortos e reacordando, dizendo que é possível para mim que não é possível para mim e assim a gente segue, quer é completar é essa resposta. Mas é bom deixar claro, gente, que não é porque a gente é tem tá uma bom. relação monogâmica é que a gente sai ficando com todo mundo, porque a gente é super exigente. Eu não compartilho minha preciosa companhia com qualquer pessoa, não. Então, a pessoa tem que, ó, é muita conversa, é muita conexão. É antes de tudo, respeitar a, o formato da minha relação, me respeitar, respeitar, Mahaprabhu. Então, se é aquela pessoa que fica cheia de gracinha e de repente solta aquelas o esquerdomacho que todo mundo já conhece, que paga de desconstruído, mas aí fica, e aí vocês já fazem isso, fazer aquilo, que não sei o quê, e tem uma conversa como se tivesse se dando bem em cima dele, aí eu já, já abrocho. Era é já uma coisa que eu ia falar, que eu acabei esquecer, né, eu Já rolou de ter um crush que o outro acaba curtindo também? Sim, nós, nós nos consideramos bem, bem hétero, né? Sim. Infelizmente. <risos> Porque nessa sociedade, meu filho, um ser é hétero é quase um xingamento. Um heteroflexível né? Porque assim, eu me sinto atraindo sexualmente por mulheres, então vai ser, vai ser difícil achar de se relacionar com o crush e, e eu ter alguma, alguma simpatia sexual pela pessoa. Uhum. Pois é. Qual a sensação de se ver junto e livre ao mesmo tempo? É, vem cá. Junto, junto e livre. Quer dizer que junto é preso? É, imagino que junto, a pessoa quer dizer que é preso, né? Tá ali, tô, tô junto, tô aqui, tô preso. É, e tô livre. Para mim, isso é um, ainda é um desafio, esse exercitar esse, esse espaço de liberdade estando em um relacionamento. Então, tem algumas coisas que eu fico. Poxa, mas você é. Você tem um relacionamento. Você é. Vamos usar a palavra casado, que ela gosta. Ela, vai ela gosta de Eu não gosto de um momento que Então, assim, é um, ainda é um dilema. Mas eu sinto que é muito mais um dilema interno do que de dentro da relação. Ah, eu lembrei o que eu queria dizer. Ah. Eu, eu, eu, eu, Lembrei agora. Eu quero compartilhar com vocês, assim, que a gente, sendo um casal não monogâmico, nós somos mais monogâmicos do que muitos casais que se dizem monogâmicos. Entendedores Entender. entenderão. É isso, é bom a gente desmistificar essa ideia de que, de que a pessoa tem uma relação monogâmica, que ela está aí o tempo todo trocando de parceiro, não tem nada a ver. Pode ser, pode, mas não tem nada a ver. Não é um pré-requisito. Rola ciúmes quando você fica com outros homens? E aí, mas você tem ciúmes? Demorou, porque você já sabe qual é a <risos> resposta, né? Ó, oh, eu tenho que fazer um muito exercício, assim, de, de autoconfiança, de falar assim, não, velho, eu sou foda, broda, eu sou bom, eu, eu, eu, eu, eu sou eu, assim, e vai estremecer aqui nesse lugar, mas às vezes rola, né? Então, assim, é, é recentemente... Vezes, <risos> recentemente mesmo, eu tô aqui de boas, aqui me preparando para dormir, quase 11 horas da noite, aí eu, e aí ela tava mandando uma mensagem toda carinhosa, aí eu falei assim, porra, velho, tem que dar uma respirada, né? Aí eu fui pra ela e falei assim, porra, aí é nível hard, né? Eu ouvi eu eu você mandando mensagem. Nível hard pra ele, né? Ela deu até o show da Xuxa na hora, né? Mas aí depois a gente Entendi. Eu falei assim, olha, não tô falando de você, tô falando de mim. É o que eu sinto, né? Então, acolha é aí o que eu sinto. Porra. Quem é que não vai ser carinhoso com o crush, né, gente? A pessoa que você tá lá no afeto no vínculo, tem que ser carinhoso mesmo. É, para ser bem comida, a pessoa deve ser bem alimentada, com certeza. Né? Tem um livro que eu li que fala assim, olha, para você sacar a noite, você tem que depositar durante o dia. Então, esse negócio de chegar às 10, 11 horas da noite me procurando, sendo que o dia todo me faz passar raiva, né? Que não, é bateu no endereço. Então tá as famosas preliminares. Exatamente, que começam da hora que o meu despertador toca. Quer que mais? Sexo A3 vocês costumam fazer com conhecidos ou desconhecidos e vocês uhum. não estão entendendo que aqui essa aqui tá rolando uma parada um pouco tradicional, não tá rolando essas coisas, não tá rolando, só rolou uma vez que é o okay, uma das tretas, vocês vão ver no outro vídeo. Foi uma experiência traumática. É, até mesmo porque a parada A3, né, como nós somos, nós nos consideramos, nós nos vimos, nós sentimos que nesse momento da tá nossa vida nós somos héteros, então vai ficar um negócio desproporcional, né? Então a Sata gosta de dizer que ela gosta de número par. Então, assim, tem um casal bonito aí, interessante, divertido, que saiba cozinhar. Preferencialmente. Brincadeira, você não é mexendo, gente. É. Na verdade, assim, eu tô numa fase muito um mais um, sacou? Então, assim, ou vai ser eu e ele, ou vai ser ele e outra pessoa. Mas eu não estou na vibe de muitas interações. Pode ser que naturalmente até role. Mas agora, tipo, estou ah, com vontade de viver me homenagem, não estou com vontade de viver não. Relação, última pergunta. Relação uhum. não monogâmica vive sem integridade de diálogo? Que relação vive sem integridade de diálogo? Nenhuma. Nenhuma. Não... Desconheço. Exato, eu também desconheço. Se é para não ter integridade de diálogo, para que vai se relacionar, né, gente? eu significa que a gente temos muitas, muitas integridades, integridade e muito diálogo muito diálogo gente ó oh, muita comunicação muita comunicação ah tem mais uma só quanto um tempo a gente se relaciona nós estamos gravando esse vídeo em junho de 2021. 2021 a gente completa esse mês seis anos exato estamos entrando no sexto ano de então ó oh, esse também é Vídeo de parabéns pra gente. E se vocês querem saber mais alguma coisa a respeito deste casal que nos fala, coloca aqui nos comentários, que te manda pro amigo, pro amiga, pro inimigo, manda pra todo mundo. E se não tá inscrito no canal, se inscreve. Tava com saudade de dizer isso, não tava? Uhum. Até o próximo vídeo.